galera beleza aqui é o René Ricardo seja muito bem-vindo ao canal trabalhar em casa ganhando e hoje eu estou fazendo esse vídeo tá é porque me fizeram uma pergunta outro dia no Facebook é, como que faria para gravar vídeos é, vídeos encantadores é, é meio complicado isso né porque não sei não existe uma fórmula concreta de que de como você pode gravar um, um vídeo melhor do que outro eu não sei, porque talvez a receita é, a receita de um vídeo tão encantador para uns pode não ser para outros, né? Ou até mesmo para você que está fazendo o vídeo, né? Então, é, muito, é muito, muito complicado de se dizer alguma coisa desse tipo, tá? O que eu posso te dizer é que é, o importante é fazer um bom texto, né? Fazer um texto legal, fazer um texto dinâmico que... Aí você possa falar com naturalidade, é, com um texto que possa ser incisivo para a pessoa que acessou ali o seu vídeo e possa ter um conteúdo legal, né? E também, lógico, uma imagem, uma luz é, interessante para que você não fique totalmente escuro né? é, no seu vídeo, tá? Para que você tenha clareza, tanto visualmente quanto é, no seu texto né? então é isso, é, acho que é primeiro tem um texto legal é, segundo tem um, um ambiente também, se você tiver um ambiente eu gosto de ba gravar bastante no parque, é um parque que tem perto aqui e, e também lá tem um, um visual bem legal, eu gosto de gravar lá, mas às vezes não dá para mim ir lá e como eu hoje estou fazendo aqui, então eu vou gravar por aqui mesmo né? e então Primeiro, um texto legal, né? segundo, uma ambientação boa, né? terceiro, uma luz, né? uma, uma luz que você possa aparecer ali e, e te ajudar, para que você tenha clareza tanto nas ideias quanto no visual, né? e é, uma chamada para ação, é isso. Né? Não existe uma fórmula, é, uma fórmula indicada para ter uns vídeos encantadores, não, não existe. Eu já vi vídeos, é, vídeos bem ruins mesmo, é, atingindo milhões de visualizações, e vídeos bem produzidos que não chegam a nem a, a 1% de, de sua audiência. Então depende muito do, do conteúdo. Né? Então é, faça o que você achar melhor, né? mas dentro dessa, dessa medida aí. Tá? Não existe nada fora do normal. Se você quer aprender a gravar vídeos e quer ter ali um um norte para a sua vida, né? Então eu quero te indicar aqui o curso é, mestre do YouTube, né? Que você pode ali aprender algumas técnicas que você nem precisa, de repente, aparecer no vídeo, tá? Que eu vou deixar aqui, é o mestre do YouTube. É um curso bem baratinho, certo? Que pode te dar um norte aí para a sua dúvida, tá bom? É isso aí, muito obrigado, um forte abraço e até mais!